Posso gerar renda extra com qualquer cartão de crédito? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fique comigo até o final para você descobrir se com o cartão que você tem aí você já consegue gerar renda extra. Antes de entrar no conteúdo do vídeo de hoje, deixa eu me apresentar. Sou Elias Leles e aqui sou especialista em geração de renda extra. E aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum, muito recorrente que é com qualquer cartão de crédito eu consigo gerar renda extra? A resposta é sim. Com qualquer cartão de crédito você consegue gerar renda extra. Independente da bandeira, independente da modalidade do seu cartão de crédito. Pode ser um cartão de crédito desse aqui de entrada, que é um gold. Pode ser um cartão de crédito desse aqui, que é um black, que é um cartão top de linha. O que diferencia esses dois cartões é só a pontuação que eu vou receber ao pagar a fatura do cartão. Porém, esses dois cartões aqui, bem como o cartão que você tem aí, eles têm um diferencial muito grande que vai acelerar, que vai aumentar a possibilidade de gerar renda extra, que já vai te qualificar para começar a gerar renda extra, que é o limite. Todos os cartões, eles têm um limite. Pode ser, você pode ter um cartão aí com limite de R$500,00, ou ter um cartão com limite de 20 mil. isso vai depender, mas o seu cartão ele tem limite. Isso já é suficiente para você começar a gerar renda extra. E como que a gente faz isso? Como que eu consigo gerar renda extra apenas utilizando esse limite do cartão? Em várias oportunidades ao longo do ano, nós conseguimos comprar pontos nos programas de fidelidade das, do, dos bancos e comprar milhas nos programas de fidelidade das companhias aéreas a um preço mais baixo e depois vender isso a um preço maior. Dessa forma essa diferença eu consigo lucrar, eu consigo ter um retorno financeiro muito interessante com isso. Essa é uma das melhores formas que a gente tem para gerar renda extra. Outra coisa também, outra oportunidade que existe é você utilizar o limite do seu cartão de crédito para fazer compras nas lojas online parceira desses programas de fidelidade. Onde você vai realizar as suas compras, acumular uma grande quantidade de pontos, depois você vai vender, transformar esses pontos em milhas e vender essas milhas, colocando assim um excelente grana aí no seu bolso. Então, independente de qual cartão você tem, seja um cartão black, um cartão gold, que é um cartão de entrada básico aí, é, você consegue gerar renda extra, porque esse cartão tem limite. Com o limite do seu cartão de crédito, você já consegue aí começar a iniciar gerando renda extra. Tá bom? Então. Esse é o conteúdo da aula de hoje, do vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou, já te peço aí ó, que deixe o seu like aqui embaixo, comenta, deixe o seu comentário, sua dúvida, que eu vou responder uma por um E compartilhe esse vídeo para que a gente possa aí, transformar mais vidas levar esse conhecimento a mais pessoas. Te aguardo aí no próximo vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus.